Hoje, dentro do nosso acampamento nacional de resistência contra o golpe pela democracia, nós vemos mais uma vez a alegria e reverência das siglas tão simples LGBT. são compostos pelo povo brasileiro, o povo brasileiro que é o gay, que é a lésbica, que é o negro, que é o indígena, né? é o povo que compõe a sociedade brasileira que está sendo a mais prejudicada com essa história de golpe, com essa história de perda de direitos, com essa ofensa à democracia brasileira. sujeitos LGBTs do campo e da cidade, estamos organizados junto com a classe trabalhadora para dizer não ao golpe, para dizer não ao fascismo.